Olá, aqui é a graça e a paz que excede todo entendimento possa estar conosco mais este dia. Bom, nesse, nesse vídeo eu quero responder a pergunta de um inscrito que ele deixou aí nos comentários é, deste vídeo que eu fiz aí alguns meses falando a respeito de que o fim vem. E eu preguei essa mensagem é, baseada em Apocalipse 22, 10. Ali por volta ali do versículo 10 do capítulo 22. Então eu peço a você que fique comigo aí, que nós vamos meditar nessa palavra e responder a esse inscrito que deixou esse comentário aí, para a gente tirar a dúvida. Tá ok? Bom. Primeiro, antes de nós lermos aqui o texto de Apocalipse 22:10. 10, eu peço a você que não é inscrito no canal que você se inscreva para estar nos ajudando, deixe seu like aí que ajuda bastante, ative as notificações, não deixe de forma nenhuma de deixar o comentário, o comentário é, nos ajuda muito, né? Porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitos, né? A minha dúvida pode ser a dúvida de milhares e centenas, e muitas das vezes as pessoas têm até vergonha de fazer uma pergunta, né? Porque talvez a pergunta seja tão óbvia, né? Mas não existe pergunta óbvia ou pergunta idiota e pergunta absurda, né? Quem pergunta quer saber, né? Então é muito importante você deixar seu comentário e as suas dúvidas, porque isso ajuda o nosso trabalho de evangelismo e a gente gravar mais vídeos, ler a Bíblia, examinar as escrituras juntos, tá OK? Então não deixe de deixar seu comentário, fazer suas perguntas que nós vamos responder baseado na bíblia, nas escrituras sagradas e se inscreva e deixe seu like para nos ajudar, é de graça e nos ajuda muito, muito, muito, muito mesmo tá ok? então vamos lá é... esse inscrito ele deixou aí nos comentários a seguinte pergunta deste vídeo aí que eu peço a você que veja depois vou deixar no card aí em cima e também vou deixar na descrição aí do vídeo, para você ver o vídeo esse vídeo que eu, eu gravei, esse vídeo é uma mensagem que eu preguei na Rádio Colina FM, é uma, uma, uma programação é, que eu faço todo sábado, né? Agora devido à pandemia, até está um pouquinho parado, mas a gente vai voltar, se Deus quiser, se o Criador assim permitir, nós vamos voltar com a transmissão lá da Rádio Colina. Então foi uma mensagem que eu preguei, se não me engano, no, no final do ano passado e deu aí boas visualizações, as pessoas gostaram do vídeo, né? E ele deixou essa pergunta aí nesse, nesse vídeo. E está aí no card, eu peço que você veja. Tá ok? E deixe também o seu comentário lá. Tá ok? Então vamos ler aqui. Deixa eu colocar aqui o meu olho. Né? É, Apocalipse 22, no versículo 10. Eu vou, eu vou usar aqui a Bíblia Almeida Revista e atualizada. Talvez a tradução possa estar um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Apocalipse 22:10 10 diz assim, Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue santificar-se. Esse irmão inscrito aí, sinceramente, ele perguntou, né? Ele gostou muito do vídeo, deixou o seu like. Ele fez a pergunta seguinte. Ele disse assim: bom, se nós somos salvos pelo arrependimento, por que essa palavra quem é sujo surge se mais, né? É, eu acho que ele deve ter entendido assim. Se nós somos salvos pelo arrependimento, se nós temos que nos arrepender para ser salvos, por que, que o Messias ali, através do anjo, está dizendo, quem é sujo, continue na sua imundice? Eu acho que eu entendi por que, que ele perguntou isso. Ele perguntou porque talvez a palavra deveria ser assim, olha, você que é imundo, por favor, pare com as suas imundices e se converta, né? Essa é a pregação do Evangelho. Deixe o homem mal os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos está escrito em Isaías e se converta ao Senhor, se converta ao Criador, se converta ao caminho correto, ao caminho do Evangelho, ao caminho do nosso Senhor. Mas porém Jesus, né, cujo nome em hebraico é Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Messias. Ele dando ali as suas últimas instruções para João através do, do anjo Nesta palavra ele está dizendo Olha, quem é santo Faça mais justiça Limpe-se mais Santifique-se mais Ele está falando para os escolhidos Olha, aquele que dá bom testemunho Continue dando mais, mais bons testemunhos Mas aquele que é imundo ele não quer se converter porque a fé, o amor de Deus não está nele. O arrependimento não foi concedido a ele porque eu creio na doutrina da eleição que Deus tem seus escolhidos. Se ele não quer, que ele continue. Porque como está escrito em Romanos capítulo 1, que Paulo escreveu, que Deus deixou esses homens abomináveis entregues entregue as suas próprias maldades. Né? Deus já os entregou as suas próprias maldades, então quem é sujo, que se lambuze mais como uma porca, como um porco que gosta de lama, se você gosta de lama, eu não tenho como mudar sua mente, se você gosta de lama, então que se expoje na lama, né? Mas quem é santo, o escolhido, pratique justiça, pratique bondade, santifique-se mais, continue no caminho da verdade, então o que, que o Messias está dizendo? Tome a posição, se você se diz filhos de Deus, tome uma posição. Se você quer continuar na prática de imundícia, continue. Mas se você Sim. se julga santo, salvo, recebeu a palavra da verdade, santifique-se mais, purifique-se mais. Porque, não sei se você já notou, essa palavra está se cumprindo nos nossos dias hoje. Por quê? Você percebe que antigamente quando uma pessoa ia fazer uma coisa errada, era sempre escondido, é, assaltos, roubos, né, crimes eram praticados mais à noite, na surdina, na escondida, hoje se faz a luz do dia, ninguém está nem aí, antigamente uma pessoa quando via uma, uma câmera gravando o ambiente que ele ia assaltar ou furtar alguma coisa, ele Colocava um capuz, ele põe um óculos no rosto Sei lá, ele tentava se disfarçar para não ser identificado Hoje a pessoa encara a câmera e olha Ele está nem aí se amanhã ele vai ser preso Porque ele está se lambuzando na sua, na sua injustiça, nas suas maldades Ele não quer estar tá nem aí né? o, Antigamente, quando, um, quando se tinha um... um, um é, é, uma, era uma coisa absurda, era uma coisa... É, é, é, é abominável Hoje é status Hoje é letra de música Você é, é, Desculpa da palavra Mas ter dois chifres na cabeça né? Você ser traído É, é, é como que se fosse É moda O que, que tem? né? Então essa palavra está se cumprindo Aquele que é santo Ele está buscando santificar-se cada vez mais E sofrendo com isso porque ele quer... Você entendeu? Ele está lutando contra a maré. Ele vai sofrer, ele vai ser perseguido, vai ser caluniado, apedrejado, morto. Ele vai ser perseguido porque ele quer viver na verdade. Mas para aquele que está perdido nas suas maldades, para ele é mais fácil continuar praticando o mal. Né? Porque hoje nem a justiça do homem consegue ser justo o suficiente para poder sanar, minimizar a maldade que cresce no coração do homem a cada dia. Jesus disse, o nosso Messias, Yahushua, Amashia, né? que é o nome hebraico do nosso Messias, ele disse, por aumentar a maldade, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, não seriam poucos, o amor de muitos se esfriaria. Então em Apocalipse 22, versículo 11, ele está dizendo, tome a posição você quer ser santo, você se acha santo, você se acha salvo, continue na prática da justiça, da bondade, da caridade, do amor ao próximo, se esforce por isso, prague o preço que for, não é fácil, passamos muitas perseguições por isso, se você se acha salvo, se você quer ir para o um lugar de delícias eternas, aquele lugar que está preparado para os santos, continue fazendo justiça, mas se o arrependimento não está no teu coração, nem a fé, que é o canal da graça que nos traz a salvação, não está no teu coração, e o seu coração quer continuar fazendo mal, é o que Jesus está dizendo ali, é o que o nosso Messias, Yahushua, está dizendo ali. Se você é sujo, não quer a salvação, nada muda o teu coração, fazer o que? Continue nessas práticas. É, mas o fim não será bom. Portanto, mais para frente ele diz, Eis que cedo venho, e nas minhas mãos está o galardão, e darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que você plantar, você vai colher. Se você se julga santo, salvo, e quer se mais, você vai colher os frutos dessa semente. Mas se você se acha imundo e quer continuar praticando imundiça, injustiça, continue. Mas você vai colher os frutos dessa semente. O galardão está nas mãos dele e dará a cada um segundo as suas obras. Eu espero que esteja respondido aí de forma clara. A esse nosso inscrito que perguntou, aí. eu agradeço ele muito por ter... Perguntado, eu não deixei o nome dele aí porque talvez ele não goste. Né? Mas eu agradeço porque nos ajuda muito as dúvidas. E se você tem uma dúvida, deixa aí, se inscreve, ative o sino das notificações, deixe seu comentário para nos ajudar a fazer mais vídeos. Tá ok? E é isso aí. Que a graça e a paz que excede todo entendimento possa estar conosco até o dia da nossa redenção. Até mais.